Hello Sam, I'm recording this video as a big fan from Brazil. I hope this video você you and I want you to keep your incredible work on the internet. And you are an incredible drummer and Brazil loves you. Big hugs from Brazil. Bye-bye. Oh your. Fala pessoal, Guerra Drums aqui. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou gravar um react de um solo do Cemos o Paulo Celli fez, você deve conhecer ele por Six Six Samus, é um batera absurdamente bom, tecnicamente falando também, ele tem 33 anos, ele é dos Estados Unidos, mas atualmente mora no Canadá, ele é um multi-instrumentista, toca, toca muito bem baixo, toca muito bem guitarra e além da batera que ele é um absurdo, vocês vão estar tá vendo aí junto comigo Eu espero que vocês curtam aí, e é isso aí. Uh, vou deixar o canal dele aí no link da descrição para vocês e também é, não se esqueça de se inscrever no meu canal a gente está com uma meta aí de chegar a mil inscritos para começar esse o canal e também deixa um like e um comentário para se vocês gostaram do vídeo ou não uh, para eu ter uma ideia mais ou menos do que, que vocês estão é, vendo aí no youtube beleza mas comenta aí beleza não esquece não vamos lá então vamos lá vamos pro vídeo lá Trapso do É estão muito em dia Animal Eh, e... é, A gente consegue ver aí no caso, você percebe que ele tem uma criatividade muito bacana de trabalhar com os pratos, com sons diferentes de pratos. Então, ele conhece uh, o equipamento que ele tem. Isso é uma diferencial para um batera. Não só ter vários, é, vários tipos de prato várias peles diferentes, né? vários equipamentos. Ele tem que saber o que ele tem, saber usar, saber o timbre, onde colocar. Beleza? Vamos voltar lá para o vídeo e vamos continuar. usando um axis aí é viram que tá usando um pedal axis pedal super leve um direct drive aí de bola demais pedal top de linha precisão demais precisão demais olha isso aí hilltop todo do cara é limpo, limpo, limpo. Isso é muito, muita técnica, cara. Uh, Para poder chegar no Healtow nesse nível aí, o cara tem que treinar muito, estudar muito. E não é só fazer rápido, não é só fazer barulho. O cara é, tem que ter técnica e tem que estar tá limpa a técnica, né? Nesse caso dele, é, você consegue ouvir cada batida. E o cara tá trigado a bateria dele, né? Então, mas Sim. o trigger não faz milagre. Então, percebam aí o som e para você ver que tá muito definido aí esse bombo cara vamos lá pro vizinho mantendo aí o soul, isso aí usando um splashzinho aí para fazer fazer algo mais musical Pra você perceber aí uh, nas passagens que ele faz uns tons na esquerda para direita e da direita para esquerda não tem nenhuma dificuldade não tem diferença né uh, nas pass nessas passagens muita gente tem dificuldade por exemplo se o destro vindo da direita para esquerda e vice-versa do canhoto uh, da esquerda para direita por causa da mão fraca então isso é uma coisa importante de se notar que ele não tem dificuldade nessa parte também né eu, eu, eu, muito limpo muito claro o cara é formidável véio um tem o groovezinho basicão, muito massa. só oh, um minutinho, vocês viram aí que apesar do groove ser um grovezinho básico, ele tem ali uma um temperinho, né, vamos dizer assim, né? ele tem aí é um assento né? Ele coloca um assento, coloca uma caixa no meio E sempre tem um, uma, um diferencialzinho aí É uma coisa muito bacana, não tá quadradão, né? Vamos lá Beleza, singlezinho Distribuindo da batera tá vendo aí nas duas mãos Trabalhando muito bem o single nas duas mãos, né? Tempo e contratempo né, no, na, no anterior, no grupo anterior isso aí. Consegue ouvir tudo muito bem limpo. Esse bombozinho quebrado aí, muito massa, muito bacana. De novozinhos os singles aí limpinhos. Singles limpos, claros, definidos. É isso aí. Muito bom, muito bom. Preciso, super preciso aí. Groovezinho. De novo aí, ó. Hilltop. O cara tem um ritmo tão limpo que ele já não sente mais. Ele faz, ele toca só e não fica pensando na técnica, né? Porque quando você começa a estudar muito uma técnica e, e refina ela, quando você vai tocar você somente utiliza né, a, a técnica e você não fica pensando em fazer. Então isso aí é o segredo de você estudar muito. É você poder usar e abusar da técnica quando quiser e não ficar travando no meio do groove. Né? Então o cara não pensa, o cara só faz. Ele já poliu aquela técnica há muito tempo, né? Ele tem uns 30 anos de, de carreira aí, mais ou menos é, bom é isso e o canal dele vai ficar aí no na descrição desculpa o barulho aí tá um pouco de barulho uh, e eu vou deixar o link dele também aí é, para o site dele ele tem um site aí tem lá as informações dos equipamentos que ele usa uh, ele faz lives na Twitch também então você pode acompanhar o, o trabalho dele aí, que é muito bacana eu já acompanho há muito tempo espero que vocês tenham curtido aí não se esqueça de se inscrever no canal Deixa um like e um comentário aí se vocês têm algum vídeo que você acha interessante aí pra analisar, pra gente olhar junto. E é isso aí. Obrigadão. Até mais.